E aí, meu povo? Como vocês estão? Escapamos? Hoje escapamos, certo? Ontem escapamos, de ontem para hoje. E hoje nós vamos fazer um vídeo positivo. Nós merece. Se permitam festejar, apesar de tudo, apesar de tudo que nós passamos. Mas, pô, são quatro anos de luta. Vocês comigo aqui, lado a lado, nessa trincheira. Eu tenho que agradecer vocês. E nós temos que falar da minha reunião com o Pepe Mujica, meu encontro. Com o Pepe Mujica e com todos os outros militantes aí do pessoal, os militantes das causas sociais que a gente tombou um dia antes da eleição, beleza? Pra dar sorte, né, mano? E pra encher, inflamar a, a, a nossa militância, beleza? Sejam bem-vindos ao canal. Hoje nós temos pelo menos que comemorar. Eu tô mais feliz do que quando eu alcancei 100 mil inscritos, porque afinal nós elegemos Luiz Inácio Lula da Silva, Presidente do Brasil pela terceira vez É um triplex desse tamanho Na cabeça da oposição triplex Um triplex na cabeça dos bolsominion Beleza? Vem comigo que esse cafezinho aqui Tem um gosto diferente hoje Axé Você é louco Primeiramente, Norte e Nordeste Muito obrigado Assim como eu prometi Vou tatuar a bandeira A bandeira mais pedida Vou falar com ela quando eu for tatuar da live Certo? A bandeira mais pedida eu vou tatuar. Talvez aqui no peito, talvez aqui no braço. Ainda tô vendo um lugar que sobra aqui que... Acho que eu tenho umas 28 tatuagens, mais ou menos. Vou ver onde sobra um lugar da hora, bonitão, para nós pôr uma bandeira norte-nordeste. Uma bandeira de um desses estados aí, né, mano? Que, que representaram pra caramba. Certo? Que representaram demais. Então, muito obrigado, mano. Se não fosse vocês, velho, a gente está ferrado. A gente não elegeu o Haddad aqui em São Paulo, certo? Porque os interiores, os bagulhos, dá uma tumultuada. São Paulo também dá uma tumultuada. Beleza, vamos ter um ótimo ministro Eu só tô vendo coisa pelo lado positivo hoje, rapaz Hoje ninguém vai deixar eh, roubar minha brisa, certo? Não deixe roubar sua brisa também, não E eu, eu tô assim, hein? O cara me parou na rua É, mano Mas eu falei, irmão, não debate política Meu presidente vai assumir em janeiro Não debate política não, parça Não é assim que eles fizeram o ano todo? Hã? Não, não vou debater política e tal Quando tá bom pra eles, né? Aí quando tá bom pra nós, agora não tem política não, vamos em frente o, o seguinte, parça Nós vamos ter um puta ministro, mano, certo? Agora você vê a diferença daquele discurso do Lula ontem, mano Ah, que saudade de ouvir um negócio daquele, mano Vocês também falam a verdade aí, põe aí nos comentários, por favor, pessoal Se vocês estavam com saudade de ver os comentários daquele, mano Falando de cultura, falando de educação né, falando de ser humano, mano, da importância das pessoas De fazer um governo conjunto com as pessoas Então hoje, mano, a gente tá muito feliz Aqui no escritório da Comic da Ser Povo Lá na Onda Sul, na Onda Interferência Todos os nossos projetos no Indústria 262 agora lá A gente tá inaugurando um novo escritório em breve Tudo preparado, tudo preparado pra festa Hoje é festa, mano Hoje é só assunto positivo, rapa Porque nós temos muito o que comemorar, mano Infelizmente, a gente passou aí por um levante de pessoas mortas nesse governo, né? A gente passou por catástrofes sociais que, que, que eles deixaram acontecer, né, mano? Incêndios em, em algumas quebradas que não tiveram assistência, porque o governo tá na mão dos caras, a prefeitura na mão dos caras, o governo... Ou seja, a gente foi desassistido esse tempo todo. Mas agora a gente tem motivos para juntos, né, mano? Para juntos, porque você não tem que deixar na mão de um cara também. Mas para juntos, a gente fazer um país melhor... Em 2023, entendeu? Então isso realmente dá um acalento pra alma mano. É um acalento pra alma Você poder... Eu tô gravando esse vídeo aqui para vocês Em cima de um monte de livro foda Que eu separei é, fotografia, é, de Livro de fotografia Livro de literatura Que eu separei para ficar vendo hoje pra ficar... Porque é isso que enobrece a minha alma Falei, mano, não dá tempo de eu ler 20 livros hoje Mas eu vou me cercar de livros Vou me cercar de quadrinhos, certo? A gente lançou o um quadrinho novo da Comic Zone aí Tá fazendo mó barulho o Rancherox então a gente tá mal feliz, mano, que é o ranks, né, que agora mudou, né, não pode falar mais Hunks, por causa da Xerox, ou seja, a gente tem um monte de coisa boa pra comemorar, e agora sim, a gente consegue voltar para nossas coisas, mano, sabe, a gente, agora sim, mano, eu consigo pensar o que eu vou escrever daqui em diante, falar, mano, eu vou me focar mais no livro novo, romance que tava parado, sabe, eu vou me focar novo no, no pessoal do Apoia-se aí pra mandar textos inéditos pro pessoal do apoia -se. Então é, focar no, né, mais ainda na editora para poder vir mais lançamentos pesados ano que vem Ou seja, a gente volta pro eixo, pessoal Porque não dá para você ter um, um eixo cultural Nada se um governo desse aí te atrapalha em tudo, mano Então assim, novembro para mim É um, um mês aqui que tá lotado, lotado Sabe? De eventos culturais, de palestras Eu tenho uma agenda repleta disso Tem um podcast que a gente vai fazer é, os vídeos agora semanais aí no podcast no Avesso, um monte de coisa acontecendo, a Onda Sul fazendo uma coleção nova de roupa, tá saindo uma coleção nova pela Onda Sul, certo? Então se você não conhece ainda a minha marca, a marca de roupa do Capão, que eu criei há 23 anos atrás e que tá sendo tocada lá pelo Davi agora na loja, porque eu tô aqui no escritório, ele tá lá e eu faço as coleções com ele e a gente pá, pá, tumultua, então assim, tem muita coisa acontecendo boa, mano. Sabe, muita coisa agora a gente consegue voltar para o eixo para produzir mais para fazer mais coisa legal para impulsionar as pessoas para o lado cultural, né, mano? Para abrir o senso cognitivo para as pessoas poderem ter na sua vida o acesso à literatura, à arte, escolher os autores que querem ler, as poesias. Mas quando a gente vai numa escola, quando a gente vai no evento, é, como tá tudo programado agora para novembro, né? As palestras a gente vai para impactar positivamente, mano mas não, não conseguimos levar nossas pautas. Porque tinha esse governo do desacelero aí, mano. Esse governo da destruição, mano. E a, a Zambelli fazendo o que ela fez, foi a tampa do caixão. Foi a tampa do caixão, mano. Tá ligado? Porque tudo que a gente fez daqui em diante, tudo que a gente vai pensar daqui em diante, tá pautado nisso também. Olha até onde eles chegaram. Até onde chegaram, sacar arma, tirar nas pessoas. Eu sempre falei desde o começo, mano, arma... É para tirar a arma, não é para ficar mostrando, no pente, não, isso aquilo, não. Eles estavam nesse processo aí já há algum tempo e um dia eles iam atirar. Então veio o um incidente lá né, uh, com os policiais que o Roberto Jefferson atirou nos caras e tudo. E aí agora vem esse bagulho da Zambelli, né, mano? Tudo Tudo feito com ódio, com rancor. O discurso de ontem do Lula, ele serve para tudo isso, mano. Sabe? Ele serve para a gente juntar as pessoas que estão ali, uh, ausentes dessas causas, né? Vocês sabem muito bem. Que ele falou que, mano, independente de quem você votou Independente dos estados que apoiaram o tal, tal candidato A gente tá aqui para fazer um, um governo de unificação E não tem como ele não fazer Porque todo mundo que ele trouxe nesse governo Todo mundo, é muita gente, mano Tem que fazer, você vê que tava Tebet lá O pessoal do PDT também tava lá O Ciro, infelizmente, né? Não tem um... um eu acho que teve tanto um discernimento Falar, mano, vamos para frente Vamos fazer o bagulho acontecer Mas tudo bem, escolha dele Temos que respeitar Agora eu vou falar aqui nesses minutos seguintes do meu encontro com o Pepe Mujica, certo? Eu tava terminando algum tempo de ler o livro do Pepe Mujica, né? Uma Ovelha Negra, entre nós. E esse, esse livro da Ovelha Negra, é, um dia o Boulos estava comigo e ele falou assim, ô oh, mano, você tá lendo isso aí ainda? Eu falei, pô, eu tô lendo, mano, eu fico estudando esse livro. É um livro que eu estudei muito ele, né? Além de ler, eu fiquei estudando. Tem a diferença de você ler e de você estudar o livro, né? E ele falou assim, pô, legal. E ele ficou com isso na mente, e aí, o que aconteceu? A gente estava no load lá, gravando, fazendo dessa letra ao vivo, né? Gravando, fazendo o programa dessa letra. E ele falou assim: ó, me encontra no sábado, tal e tal hora, que eu vou te apresentar o Pepe Mujica. E eu falei: hã? Ele falou: eu vou te apresentar o Pepe Mujica. E aí eu fui, doido, né, mano? Pegamos o um carro aqui, foi o meu parceiro Maurício que foi dirigindo pra mim. Todo mundo sabe que eu não gosto de dirigir porra nenhuma, né? Eu evito dirigir, por mim eu não teria nem carro. E aí fomos pra lá. Aí nós estávamos na loja do Ney, da Gringos. E aí o Ney falou assim, pô, mano, vocês vão onde? Eu falei, ah, eu vou encontrar o Pepe Mujica, mano. Aí ele falou, posso colar lá? Falei, vamos junto né, mano? Então foi engraçado, porque quando chegamos lá na portaria, ele falou, quem são? Ó, oh, esse aqui é o Maurício, meu parceiro e tal, do Detentos do Rap. E esse aqui é o Ney, mano, ele tem uma loja de disco, ele tem um podcast nós fazemos ele também. <risos> Favela é foda, rapaz, Favela é isso aí, mano. E aí o cara falou, entra aí, mano. Eu entramos, fomos muito bem recebidos, tava lá, mano. A cúpula da cúpula ideológica do pessoal, de vários outros é, guetos de, de militância, né? Núcleos de militância, núcleos duros de militância também. Então foi bem, bem legal tombar várias candidatas, principalmente o movimento LGBTQIA, que é estava também lá, representado pelas candidatas que ganharam, né? Então a gente ficou mal feliz também de tombar todo mundo, gente do Rio de Janeiro, gente de Porto Alegre, mano, vários lugares da hora, tá ligado? E não dá nem aqui. Não tenho nem capacidade de falar o nome de todo mundo que tava lá, tá ligado? Mas tava muita gente importante, muita gente legal, mesmo né? Eu vou publicando as fotos, tá ligado? No meu Instagram e vocês vão acompanhando, beleza? Mas o que, que o Pepe falou? Primeiro eu dei o livro pra ele autografar. Essas imagens eu vou soltar, o pessoal da Apoia-se primeiro aí, em homenagem a eles, né, mano? E depois eu solto aqui no Instagram pra vocês. Mas ele autografou o livro, foi muito simpático comigo e tal. E aí os caras apresentaram, isso aqui é um importante autor da literatura marginal e tá? tal. Eu fiquei todo sem graça, né, mano? Ele esse cara criou uma vertente da literatura marginal tá? e ele tal. Ele ficou bem interessado. E depois ele abriu pra falar com todo mundo, né, mano? Então fez a, aquela fala dizendo que não existe pessoas individuais, que a luta é coletiva, que a gente não deve pôr na, na mão de um só as decisões do país, que isso é um grande erro que a gente teve aí com o Bolsonaro e tal, porra. E aí deu aquela acendida na militância, né, mano? Tá o pessoal lá está fazendo um documentário, teve um pessoal de uma, de uma produtora que está fazendo um documentário desse encontro nosso lá, então eu não preciso nem dar tantos detalhes porque o documentário vai abranger isso mas ele fez uma fala assim muito eloquente, não foi muito longa, foi uns 20 minutos assim mas uma fala assim importantíssima, dizendo que não tem essa individualidade que todo mundo tem que ser unido, que a calça é coletiva e que a gente tem que estar tá no cerne do povo mesmo, a gente tem que estar tá envolvido com o povo tá? coisas que eu também falo aqui no canal, vocês sabem que eu acredito muito nisso então, assim, nessas áreas, as nossas militâncias e as nossas lutas pelo próximo, elas são bem, né, mano, iguais, assim, elas não são diferentes, tá bom, pessoal? Então foi um encontro, assim, é, memorável, é, tem muito cara aqui no Instagram que comentou que eu zerei a vida, eu acho também que, é, sabe assim, junto com, com as pessoas que eu conheci esse ano, conheci pessoas importantíssimas, ontem, inclusive, eu mandei um áudio para muitas delas, mandei um áudio pro João Gordo, tá ligado? Mandei o um áudio pro Doug Firmino, mandei um áudio pro meus parceiros da Comics Zone, mandei um áudio pro monte de gente que tá comigo nessa luta, que tava comigo nessa, nessa, né, mano, é, nessas campanhas, né, mano, o pessoal do Quebradas lá, o Yuri, o Ivan, o Cláudio, é, todo, todos nós, né, mano, que, que de certa forma tava nessa luta aí, porque foi uma agonia esses quatro anos, mano. Foi uma agonia não poder ver falar de literatura, não poder ver o governo falar de, de, de, estudo, de estudos, né? De ampliar a universidade, de ampliar o sistema público. Nada, nada. Tudo era é, fofoca, caos. A gente vai viver mais dois meses de fofoca e caos com esse cara, mas agora ele tá, vai ter que abaixar a crista dele, certo? Não vou fazer aqui um vídeo tripudiano de ninguém, porque não precisa. Alguns foram mal orientados... Outros foram influenciados por mídias erradas, mas não vamos esquecer, hein? Jovem Clã, não vamos esquecer de você, hein? Igrejas neopentecostais, não vamos esquecer de vocês, hein? A gente tá de olho em vocês, hein? Claro que tem muita igreja séria, muita gente séria nas igrejas, mas a, a, a, esse pessoal que se alinhou ao Bolsonaro, hein? nós não vamos esquecer de vocês também, não. Tá? Bola de Neve, esse pessoal todo aí a gente não vai esquecer, não. Injetando dinheiro na máquina, marcas como a Van também, certo? que também injetaram dinheiro nesse governo né, através do seu representante lá, não vamos esque esquecer não, certo? Não vamos fortalecer, não vamos comprar, não vamos participar desses caras nada não, rapaz. Beleza? Porque esses caras quase afundaram o nosso país. A gente tem muito o que olhar aí, esses pessoal da música sertaneja, certo? Que apoiou esse cara, esse jogadorzinho aí que apoiou esse cara, entre outros jogadores também. Vamos ficar de olho, mano, não vamos esquecer não. Tem que ter uma memória boa, mano. Não vamos viver na angústia, e de ficar, né, vivendo a, a, a, com esses caras, porque não vale a pena. Mas não vamos esquecer também, não. Vamos ficar ligeiro Bom, por último, eu queria deixar esse vídeo onde estamos salvados, certo? Onde escapamos. E a gente tem que continuar nessas lutas, né, mano? Mas agora dá aquele ar fresco para poder fazer um livro, um vídeo sobre Dostoiévski. Dá aquele ar fresco para poder se escrever, fazer uma poesia, um conto, né? Você que faz sua arte, você dá uma respirada, mano. Sabe? Porque aí você também tira esse cara de aluguel da sua cabeça. A gente consegue fazer, é, leva, agora levar a nossa narrativa, literalmente levar a nossa narrativa. Então a todos os meus amigos aqui de caminhada do, do YouTube, né? O Carlito, que foi um companheiro excepcional, o R. Bugalho também, tá ligado? O Tássio, né mano? Mano, o Bruno, Cidadão Silvestre. A todos o pessoal da Rede Abratube aí que também acompanhou essa luta comigo e que eu também fiz parte dessa luta com vocês. Né, mano? A todas as pessoas que, de certa forma, dentro das suas próprias famílias Todo mundo ali, mano, votando em Bolsonaro e tal E vocês comigo aqui falando, não, Ferrez estamos junto Eu não tô nem aí, mano, eu não vou, não vou bater de frente com ninguém Mas eu vou votar com você Eu eu tô acompanhando o seu canal A todos vocês que eu trombo na rua, que falam que algum vídeo ou um texto meu influenciou vocês de alguma forma Muito obrigado, eu acho que hoje a gente está um pouco mais leve Sabe, é um vídeo bonito de fazer né, mano. Eu não vou conseguir agradecer todo mundo que tá comigo nessa caminhada, mas eu queria agradecer o Vanderci, né, mano, o Aderaldo Luciano agora também que veio para as trincheiras, o Doutor K, Cátia. Tá ligado o pessoal da minha equipe aí que tá comigo, a miniano mano. Né, mano, dessas pequenas empresas que a gente montou, todas culturais, todas sociais, né, mano, o pessoal da alguma interferência, hoje mais de 100 crianças lá, a gente consegue cuidar. Então, porra, eu não tenho palavras para poder agradecer vocês de coração mesmo pela luta, né, a minha, a minha esposa Elaine, o pessoal aqui, o Fernando Gross, o Rael, o pessoal da, que tá aqui comigo, né, todo dia na Comic Zone, o Tiago que tá no Canadá também, que, mano, puxou o bonde, sempre contra esse cara, sempre contra o fascismo, a gente tá sempre tentando estar do lado certo da história, mano, que a nossa imagem não seja associada jamais com esses caras, tá bom? Então, muito obrigado a todos vocês, pessoal, porque hoje a gente marca um... Eu, é o um vídeo que eu, eu nem sonhei fazer esse vídeo, mano. Tanto desacerto que tinha, mano. Esse canal começou há quatro anos atrás, justamente na eleição para presidente. Eu fiz o primeiro vídeo, se você for ver no canal, é contra esse cara, sabe? E poder ver esse cara ser relegado à obscuridade. Esse cara vai ter que ser preso. Ele vai ter que responder pelo que fez. A corja que tá com ele vai ter que responder pelo que fez também. Porque eles mataram muitas pessoas. Eles tiraram muitas pessoas das suas famílias. Eles deixaram muitas pessoas com sequelas. Eu sou uma delas, certo? Que eu podia ter, ter, ter pego essa vacina logo no começo. E aí, por causa disso, a gente não tem uma vida tão saudável mais. né? Mas estamos vivos, mano. Estamos vivos, mano. Escapamos, mano. Tá bom? Escapamos, mano. E aí, daqui em diante é literatura, progresso e ser humano. Que é o que o governo tinha que ser pautado desde o começo. Axé, mano. Um brinde a todos nós, a todos vocês, queridos. Tamo junto.